pessoal estamos de volta estamos de volta com você com mais um vídeo mais uma pequena biografia aí do sp2 é um carrinho espetacular aí que teve no brasil né está fazendo 50 anos em 2022 que começou a ser fabricado né infelizmente não foi muito longe a fabricação mas vamos falar um pouquinho dele né para quem não conhece olha aí é, já vai começar a soltar as fotografias aí para você um carrinho bem baixinho, né? É, o pessoal aí que tem mais ou menos na fachada, uns 30 anos, ainda lembra dele, né? Hoje tem poucos aí pelo país afora. SP2, bem baixinho. Eu tenho certeza que esse, o Zé Paulo Ferrari, ia dar, se dar muito bem, né, Zé? Olha aí, do teu tamanhozinho, hein? Ah, se, se tivesse até hoje, hein, Zé? Você ia comprar um desse, hein? Mas antes de tudo, deixa eu te falar, deixa seu like aí, né, Para você que ainda não conhece o canal, se inscreve e deixa seu comentário, né, nos ajude, gente, nos ajude, pois os canais pequenininhos tá muito difícil, né, tá muito difícil de ir para frente, né, estamos aí é, caminhando bem devagarinho, igual uma tartaruga, mas com a sua cooperação, nós vamos continuar caminhando em nome de Jesus, né. Deixa o seu like, se inscreva, rode o vídeo até o final, deixe rodar as propagandas, pois senão não é válido, né? Senão não ajuda em nada, tá bom? Aquele abraço para você acompanhando nosso canal. Vamos lá, vamos ouvir um pouquinho do SP2, que começou a ser fabricado em 1972. Orgulho da indústria automotiva nacional, SP2. Escândalo Watergate nos Estados Unidos, queda de um avião com uruguaios na Cordilheira dos Andes e assassinato de 11 israelenses durante os Jogos Olímpicos de Munique, na Alemanha. Certamente são os três fatos que marcaram o ano de 1972. Nesse período, o Brasil enfrentava um regime de governo que praticamente o fechava para o mundo. Até que, em junho, houve um alento. Com um projeto 100% brasileiro, a Volkswagen apresentava ao mercado o SP2, na verdade, o SP1, que teve apenas 88 unidades fabricadas antes de subir de número. O mito está completando 45 anos em junho, porém os primeiros pedidos a VW foram feitos ainda em maio. Mesmo com o título da Fórmula 1 conquistado por Emerson Fittipaldi, automóveis lançados na Europa e Estados Unidos chegavam aqui com anos de atraso. E normalmente bem menos equipados. Descontadas raríssimas exceções, nossos automóveis eram obsoletos e antiquados. Mais do que um sucesso de vendas, o SP2 serviu para trazer algum orgulho aos brasileiros amantes dos carros. Conhecida pelos motores duráveis, a VW nunca teve sucesso no quesito design automotivo. Variante, Fusca e Kombi eram sinônimos de durabilidade, mas nem os mais ardorosos fãs ousavam trata-los como bonitos. O SP2 rompeu com esse estigma. Apesar de montado sobre o chassi da Variante, tinha visual totalmente inovador. Detalhe. Nessa época, no Brasil, era mais fácil ver discos voadores do que carros como Mercedes, Jaguar e Porsche, basicamente, apenas consulados e multimilionários tinham condições de importar veículos. Mesmo Chevrolet e Ford, que haviam chegado ao país muitos anos antes, não traziam para cá o que tinham de mais bonito em termos de carros esportivos. O resultado é que, quando o SP2 chegou às concessionárias, atraiu uma legião de curiosos. Famílias inteiras compareciam nas lojas e perguntavam sobre o carro. Mas o produto era para poucos. Tabelado em 25 mil cruzeiros, moeda da época, seu preço era o suficiente para a compra de dois Fusca 1300 centímetros cúbicos. Por isso mesmo, arrancava suspiros por onde passava. E para alguns, mesmo 45 anos depois ele é um sonho. Meu pai teve um quando eu era bebê, mas vendeu um mês depois, pois era muito baixo e ruim para transportar crianças. Mal sabia ele que, anos depois, eu iria me tornar um apaixonado por esse carro, conta o engenheiro mecânico Mauro Uek. Entusiasta de carros antigos, Mauro procurou anos por um todo original e em perfeitas condições. Até que, em 2006, em Porto Alegre, encontrou o modelo dos sonhos. Foram 10 anos cuidando e admirando o veículo, com o qual rodou 60 mil quilômetros. Na maioria das vezes, em passeios de fim de semana com a mulher e as duas filhas, de 12 e 7 anos. Até que, no final do ano passado, foi contatado por um colecionador alemão. Por 30 mil dólares, o europeu levou o veículo para ser exposto em um museu. Não é à toa que muitos alemães idolatram o SP2. A revista alemã Hobby o elegeu o Volkswagen mais bonito do mundo. Mesma opinião teve a norte-americana Car Driver, que ainda nos anos 1970 contratou um jornalista para, no Brasil, avaliar o modelo, em editorial. A publicação fez um apelo a VW para que o produzisse em escala mundial. Já estou montando outro. É muito difícil eu ficar sem um SP2, pois realmente adoro o carro, conta Mauro, que está restaurando um modelo 1973 e pretende expor o modelo no segundo expo total. Encontro de carros antigos marcado para o shopping total, na capital, entre os dias 2 e 4 de junho. Não é fácil encontrar unidades à venda, mas na internet ainda é possível localizar alguns. Mauro faz um alerta para quem pensa em adquirir o carro. Procure um que precise de restauração, e não já pronto, do contrário corre-se o risco de ter de fazer tudo de novo. Infelizmente, são poucos que sabem fazer um trabalho bem feito, a maioria arruma de forma errada, o que impede o dono, por exemplo, de conseguir a placa preta. História O sucesso do SP2 tem uma grande dose de acaso. Em 1969, ao ver Roadster americanos e europeus, o então presidente da subsidiária brasileira, Rudolf Leide. Determinou ao seu departamento de criação que construísse um modelo esportivo com carroceria leve. Naquela época, a comunicação entre Brasil e Alemanha não era fácil como clicar no Enter do teclado. Isso garantia a autonomia à subsidiária brasileira. Desde que ela não gastasse muito dinheiro, os germânicos mal ficavam sabendo do que ocorria. O resultado impressionou tanto a fábrica que, anos depois, o Dolph Leiden foi repatriado e elevado à condição de presidente-geral. O engenheiro Senor Schimann assumiu o projeto, mas seu forte não era design. Já em 1970, ele contatou Márcio Piancastelli e José Vicente Novita Martins, o J. Novita. O primeiro já tinha 36 anos, passagens em outras montadoras e curso de especialização no renomado estúdio-guia, de Turim, Itália. Já Novita não tinha qualquer curso técnico em artes, era apenas um apaixonado por desenhos que, aos 18 anos, havia batido na porta da VW, mostrado seus rabiscos e sido contratado. Menos de três anos depois, foi decisivos na elaboração do SP-2. Eu era apenas um empregado pago para isso. Tive a sorte de estar no lugar certo na hora certa", declarou Novita à revista trimestral da VW. O primeiro protótipo foi exposto no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, durante a Feira da Indústria Alemã, em 1971. Como havia nada parecido no Brasil nessa época, ele atraiu vários olhares. Mas ainda demoraria mais de um ano até que o primeiro modelo deixasse a linha de montagem em São Bernardo do Campo, São Paulo. Nome e o porquê do nome nunca foi esclarecido. A versão mais aceita é de que a sigla significa Special Project, mas há quem diga que os alemães pensaram em Sport Prototype. Outra vertente é que o nome é uma homenagem a São Paulo, único local a produzi-lo em todos os tempos e terra natal de Novita e Piancastelli. Mas bem no espírito brasileiro, teve gente que o apelido de sem potência, fama criada nos poucos meses de SP1 e amenizada com o um SP2. Foram produzidas 88 unidades do SP1, que era para ser uma versão mais econômica, com motor de 65 cavalos e bancos em tecido. Não deu certo, pois realmente deixava o veículo lento. No SP2, a Volkswagen melhorou o melhor motor, que passou a ser 1.700 cm cúbicos e ter 75 cavalos. Além disso, o carro tinha bancos em couro e muito refinamento, explica Mauro Ueck. Curiosamente, atualmente o SP1, por sua raridade, é o mais valorizado. O preço de um modelo em boas condições pode chegar a 200 milhares de reais. Produção: pelos números levantados por pesquisadores da VW, foram produzidas 10.207 unidades, 670 delas exportadas para a Europa e Ásia. Alguns importadores tentaram levá-lo para os Estados Unidos, mas ele não conseguiu a homologação. Oficialmente, os faróis do SP-2 foram considerados baixos demais pelos americanos. Porém, na época, funcionários da VW estavam convictos de que a proibição ocorreu devido à lobby de montadoras americanas, que temiam ter um novo concorrente de peso em um mercado já bastante disputado. Mas a proibição não impediu que alguns famosos tivessem o veículo. De acordo com a VW, Michael Dexon ganhou um de presente quando esteve no Brasil com os irmãos Dexon 5, em 1974, e se afeiçou ao veículo, levado de navio ao Zewa. Até o final da década de 1990, ele foi visto nas dependências de Neverland, a casa do cantor, onde ele mantinha uma coleção de carros. Entretanto, já nos anos 2000, o artista se desfez de parte dos automóveis, entre eles, o SP2. O preço foi decisivos para que, em 1976, o automóvel brasileiro deixasse de ser fabricado, deixando uma legião de fãs. Desempenho os números do SP2, hoje, estão mais próximos dos carros 1,0. Porém, 45 anos atrás, impressionavam. A WV divulgou que sua velocidade máxima seria de 161 km por hora, a variante 1600 chegava a 135 km por hora. Mas em testes de revistas especializadas feitos na mesma pista usada pela fábrica, o veículo atingiu apenas 152,5 km por hora. De 0 a 100 km por hora, eram gastos 16 segundos e, a 100 km por hora, o SP-2 demorava 45 metros para parar. O consumo médio era de 6,3 km L na cidade e 8,3 km L na estrada. Hoje em dia, o mesmo motor poderia obter números melhores, pois fatalmente utilizaria um câmbio de pelo menos cinco marchas. Além de ser arrefecido a água. Mas, em 1972, a tecnologia da VW, e da maior parte das fábricas, limitava-se a uma transmissão de apenas quatro velocidades. Conforto se o motor não trazia números revolucionários, o mesmo não se podia dizer da parte interna. Em seu primeiro ano, o SP2 saiu na cor amarelo manga, com bancos de couro em caramelo. Trazia temporizador no limpador de para-brisa. Algo raríssimo no Brasil, Muitos compradores demoraram a entender o funcionamento da peça e voltaram às concessionárias para dizer que a peça estava com defeito, pois falhava. Os relógios no painel e o volante de 350mm garantiam uma esportividade inédita entre os automóveis vendidos no Brasil. E, numa época em que nem no desenho os Jetsons se falava em MP3 ou USB, o rádio Blaupunkt do SP2 era objeto de cobiça. Com o porta-malas e o espaço atrás dos bancos dianteiros, não havia banco traseiro, o espaço para bagagens era de 345 litros, na dianteira, eram 140 L, apesar do estepe. Curiosidade diferentemente de carros nacionais como Santa Matilde, Gurgel, Miura e Bianco, o SP-2 não era feito de fibra. Usava a mesma chapa dos irmãos da Volkswagen. Isso o deixava mais pesado, tinha 890 quilos, porém garantia mais facilidade para fazer reparos. Mas o que mais impressionava no veículo produzido pela VW Nacional era a altura. Trata-se, oficialmente, do carro em série mais baixo já produzido no país. A altura total é de pouco menos de 1,16m para desespero de quem era alto e barrigudo e insistia em andar no veículo. A baixa estatura era um dos segredos para sua boa aerodinâmica. SP3 Em 1977, a brasileira Dacon, especialista em modificações automotivas, chegou a fazer o protótipo de um SP3. O veículo teria motor dianteiro 1,8, refrigerado a água, com 100 cavalos-vapor. Em testes, chegou a 180 km por hora. Porém, o custo de uma produção em série deixou o projeto inviável. Era o fim de uma era. Ficha técnica. Motor. 1.700 cm³ com 75 cavalos de potência peso. 890 kg tanque. 41 litros câmbio. Quatro marchas dimensões, MM. Comprimento, 4.217, entre eixos, 2.400, largura, 1.610, altura, 1.158, bom livre do solo, 149.